E aí, clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com Lost Ruins, o Metroidvania é sensacional para PC, meio obscuro, mas excelente, totalmente excelente, hoje a gente pretende continuar nossa gameplay, derrotar mais uma chefe e, e ruxar o máximo que dá, no último vídeo a gente derrotou a menininha aí que vira Orc e também uma menina do gelo, uma chefe opcional, hoje a gente pretende continuar aqui na brincadeira aqui uma área que a gente encontra uma menininha fantasma que ela sugere para gente ir embora, a gente vai desobedecê-la já vamos cair aqui, pegar os itens legais tirar o botar uma bota amarela, agora com isso a gente pode pisar no veneno Ó. enquanto a gente está podendo equipar dois itens por vez Olha só que interessante, você nem precisa. Você nem precisa esquivar tá, para atravessar os inimigos, você é só você correndo dá tudo certo. Hum. Aqui a gente vai precisar usar um, um pouquinho de magia. Um arco e flecha e Errou! errou. A polícia não tem fim Nossa, polícia polícia não tem fim Talvez esse nem teria que ter Desfiado dele, né? Tô tentando pegar aqui, mas tá difícil veneninho vamos ordenar antídoto cenoura e bora aí essa menininha chamada Yuri fica interrompendo a gente toda hora falando vai embora vai embora tem uma side quest não sei se eu faço o que tem que fazer aqui nessa side quest Atravessar essa área Já é fácil, né? <risos> Beleza, morremos algumas vezes. Resolvi tomar uma poção de HP para fazer isso aqui. Tentar fazer com mais tranquilidade. O problema é aquele cara ali. Aquele cara que é o problema. O link. A gente usa o aliado dele no nosso favor Derrotado Beleza, pegamos o Quebrou isso aqui, agora eu acho prudente E de pau maior Pra ficar um pouco mais fácil Sempre usando o escudo, o escudo é uma benção nesse jogo Você só tem que ficar segurando o botão Eu sofri muito no começo porque eu não tinha conhecimento desse escudo Tem que ser rápido para atacar esse bicho Pronto. Esse meio que ajuda eles, vai dropar uma chave e dropar também um elástico de cabelo. E reduz os preços aí dos itens de mercado. Mole, mole. Continuar usando o maior para andar com mais agilidade na água. Tomamos. Os pulos exigem uma precisão incrível, às vezes. Agora o que, que a gente vai fazer? Vou chegar numa área que a Yuri vai nos interromper de novo. ela vem e me invoca duas fantasmas que te congelam Então você vai tomar uma sopa de vegetais Vai ignorar ela por completo <risos> é A maneira mais fácil de passar que eu encontrei foi essa Agora a gente salva e continua a passar Brincadeira não tem muito dinheiro então, essa é a nossa vida, agora vai ser com esse HP Aí já o chefe, a gente já vai enfrentar a Yuri. De volta a Yuri! A gente foi derrotado uma vez por ela. Tem que evitar as caveirinhas dela a tá todo custo. E essa assim, tipo, primeira fase dela. Né? Não, não tem muito segredo. Fica batendo nela uma vez ou duas, cara, por plataforma. E aí sim a coisa pega. Não tem muito segredo. Tem que decorar o padrão dela. Se ela solta as bolinhas espiralizadas. Se ela solta uma rajada com o corredor. Pedra determinado HP. Aí ela vai soltar umas carinas que você tem que derrotar. O mais rápido possível. Porque se não derrotar elas rápido. O HP delas é convertido para HP da chefe. Pelo menos duas tem que ser derrotadas, viu? Né? Então a coisa complica. Ela vai dar um ataque novo, no a gente tem que ficar no cantinho esperando. Pelo menos eu prefiro ficar no cantinho esperando. Exige menos esquiva. Ah! Chega mais uma fase dela. Na verdade, é bem uma fase, né? É uma instância de ataque. Tranquilo. Feito, conseguimos derrotar. Ela vai dar aquele ataque lateral, Esperar na parede. E só vai. Feito. Tranquilo, né? Morremos uma vez por bobagem. Aí ela dropa uns itens legais. E o Crânio da Yuri que aumenta o nosso. Poder mágico, vamos pegar aqui as moedinhas né? Não custa nada, pegar moedinhas. moedinhas As flechas dropadas A gente vende, pouco usa arco, viu Pelo menos Eu não vi vantagem, eu gostei mais do escudo E machadinha Acho que é isso, né pessoal Pra cá já Já é uma área nova Complicadíssima a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá um olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e argumentações. Esse, no caso, é um jogo indie, Metroidvania. É sensacional. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.